Olá todo mundo, eu sou Vicente Domingos, youtube.com.br Vicente Domingos Vamos falar sobre o que você vai fazer quando chegar o seu último minuto Quando chegar o fim de tudo Antes de continuar, é, se inscreve aí no canal, curte, compartilha, comenta alguma coisa, tá bom? Se você não concordar com o que eu vou falar, aí no final você... Comenta alguma coisa ou dá um, um dislike, tá bom? Bom, tudo que eu vou falar aqui, eu vou estar tá baseando aqui na, no texto de Tiago, que diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Num texto lá em Mateus, onde Jesus fala sobre a parábola dos trabalhadores da vinha. Então, lembra a parábola dos trabalhadores da vinha? Em que o senhor da, da fazenda lá, da... Da vinha saiu para contratar trabalhadores. Ele saiu bem de manhãzinho, contratou alguns, mais tarde contratou outros. É, 10 da manhã contratou outros e assim vai, sempre combinando quanto é que ele ia pagar no final. Só que ele foi, continuou o dia inteiro uh, uh, trazendo trabalhadores para trabalhar na vinha dele. E é, lá para as 5 da tarde, já perto da hora de terminar o trabalho, ele já achou outras pessoas que estavam sem trabalhar e levou para para a fazenda lá, para a vinha, para trabalhar e produzir, certo? No final, ele mandou pagar a mesma coisa para todo mundo. Uma Outra coisa é o seguinte, lá, quando Jesus estava morrendo, tinha dois ladrões, não tem a questão de bom ladrão e mau ladrão, não. Todos, todo, ladrão, todos, todo ladrão é mau, todo pecador é mau por si só, independente do tipo de pecado que ele comete. Não tem negócio de ah, pecado grande, pecado pequeno, não, pecado é pecado. Então, e outro, o perdão de Jesus Cristo é igual para qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo de pecado. Não tem esse negócio de perdoar um mais, outro perdoar menos. É sempre, perdão é para todo mundo. Quem crê, recebe perdão. Quem não crê, recebe o perdão, mas ele não, não vai ter um resultado prático, porque a pessoa não criou. Bom, é, quando a minha mãe morreu, antes de, dela morrer, eu ficava, que eu sabia que ela já estava lá, finalmente ali. Eu ficava o tempo todo falando para ela, mãe, se você não lembrar de nada, lembre de uma coisa. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você peça para Jesus ter misericórdia de você. Então, sempre, eu, toda vez que eu vi a mãe, mãe, eu lembro da misericórdia do Senhor. Resultado. No, a minha irmã falou que no último dia que ela morreu, na noite anterior, ela pediu para minha irmã orar por ela, pedindo para Jesus ter misericórdia dela. Então provavelmente ela estava lembrando da misericórdia de Jesus no, no último momento dela. Agora para você, quando você se encontrar no momento que você achar ou entender, ou supor que a, as coisas vão acabar, que a sua casa vai cair, clame pela misericórdia do Senhor Jesus. Ele é misericordioso o tempo todo, desde de manhã até a noite. Até o último momento ele vai, a misericórdia dele vai estar... Tá ao seu lado, ele morreu por você, ele levou você para morrer juntamente com ele, ele dá fé para você, certo? ele santifica você, ele faz tudo por você, não resta nada que ele, ele queria fazer por você que ele não já fez. Então, con, é, converse com ele sempre, mas se você não conseguir, por algum motivo, por causa do, do tipo de vida que você leva, ou de qualquer coisa que você fez ou passou a fazer, se no final você não fez nada para agradar ele, no final olhe para ele e peça misericórdia. É, lembre da misericórdia, nem que seja no último momento, nem que seja no último minuto, no último instante. Lembre da misericórdia. A misericórdia sempre vai triunfar sobre o juízo. A misericórdia é uma das principais coisas que, que, que é dos atributos de Deus. Certo? O amor te ama e a misericórdia faz com que Deus não te puna. E a, a graça de Deus, ele te dá alguma coisa que você não merece. Certo? A misericórdia faz com que Deus não te puna pela coisa que você merece. E a graça faz com que Deus te dê. Alguma coisa que você não merece. Então Deus te ama de todo jeito. Você aprontando ou não. Mas é lógico que Ele quer que você não apronte. Ele quer que você creia em Jesus Cristo que é o filho dEle. E a única fonte, a única forma de você chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Lembre-se, a última coisa lá no finalzinho, lembre-se da misericórdia de Jesus Cristo. Peça misericórdia a Ele que ele, ele sempre tem misericórdia para você, tá bom? Se você curtiu, clica aí no, no sinalzinho de curtir, compartilha, comenta é, e fala alguma coisa aí se você gostou ou não, tá bom? Até a próxima, veja outros vídeos do canal aí sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo, valeu, fui!